Se foi o brilho intenso, Hoje o acorde é menor Eu estou muito cansado Preciso descansar Mas sempre há um renovo Novo brilho a surgir, uma nova esperança, novo ciclo a dividir: o fogo intenso. Sopro vem, meu alicer se mostrar, a calmaria já vai chegar pra aliviar mas é no deserto. Acreditar. E fica claro, tão exposto, que o fogo vem O deserto são as dificuldades, as tribulações, as angústias, as dores e os sofrimentos da nossa vida. Logo após isso, vem o refrigério, a calmaria. Geralmente, nas dificuldades, nas tribulações, nos problemas, o nosso coração ele é exposto e revelado. O que há dentro dele sai em forma de ações e palavras. Os momentos de tranquilidade são momentos que são oportunidades para a gente rever o que aconteceu nos tempos de deserto, podendo analisar, investigar e melhorar, Dentro do contexto que passou A humanidade está passando pela pandemia A gente não sabe se está no fim ou não E é uma grande Tempestade, é um grande deserto Uma grande dificuldade Tem de acabar Nesse momento de calmaria A gente pode avaliar, investigar As nossas ações, o que saiu da nossa boca Os nossos relacionamentos E os conflitos que a gente teve Dentro dessa tormenta Dentro dessa tribulação Dificuldade que tem passado Será uma grande oportunidade de rever o que saiu de dentro de nós para conseguir lidar, tratar com o nosso coração e amadurecer para momentos melhores.